Amanda, deixa eu te perguntar, a gente começa assim mesmo, já falando, ou tu queres que a gente, que a gente siga uma, uma, alguma estrutura de entrevista que tu tenha prévia, assim? Não, podem ficar à vontade, eu acho que vocês podem se apresentar, mas aí, a partir daí, podem ficar à vontade, o que vocês quiserem compartilhar. Aí, qualquer coisa, a gente vai perguntando aqui também, sem problema. Tá bem. Rodrigo, tu queres começar ou queres que eu comece? Como tu preferir. Posso começar, posso tá. começar. Então, faz, tá, porque... então eu acho que já estou já falando, eu vou começar então um pouquinho com, me apresentando e falando da, da ideia inicial lá no arquivo e depois eu, a gente vai trocando, para não ficar muito monólogo. né? É, meu nome é Clarissa Sommer, eu atuo no Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul como a, o meu cargo é de analista em assuntos culturais. Eu entrei em 2010, então já se vai mais, mais de uma década de atuação lá na PERS, e a minha formação é da área da História, porque uh, comentaste né, aí a respeito da, dos arquivistas, né, da, da atuação dos arquivistas, e nós temos no projeto a colaboração de colegas da instituição que são arquivistas, mas a ideia surgiu a partir de uma conversa entre profissionais da história, claro que, assim, por estar atuando tanto tempo no APERS e por ter colegas com quem eu partilho o cotidiano que são arquivistas, eu já tenho uma boa, assim, uma boa bagagem um bom diálogo com os profissionais da área, então a gente... É, já, já está quase num, num, em, em um nível de troca assim de, né, de informações e de conhecimento. Mas, certamente, para nós vai ser bem importante, tem sido já importante uh, poder constituir uma equipe uh, multidisciplinar, né com, com os colegas que tem formação em arquivologia ali no, no arquivo público. É, falando um pouquinho do começo, e depois o Rodrigo me complementa, porque a memória, né a gente sabe, ainda mais no contexto de pandemia, em que a gente está lidando com tudo dentro de casa, a gente está em teletrabalho desde desde março, né? acho que desde 17, 18 de março. E lá no comecinho desse processo, eu lembro muito bem, assim, eu estava lavando a louça e preparando almoço para meu filho, que tem quatro anos, agora tem quatro, lá tinha 13 e pouco. E daí eu estava matutando assim a respeito da produção dos documentos públicos. Naquele momento eu fiquei pensando, porque o arquivo público ele é o órgão gestor do sistema de arquivos do Estado. E eu fiquei pensando que que se não fôssemos nós a propor alguma iniciativa para uma preservação mais ampla dos documentos públicos do Estado, do Rio Grande do Sul, provavelmente ninguém mais se antenaria nessa questão. né? Todo mundo com as suas tarefas, e muito empenhado em combater a pandemia, e né? E na, naquele momento a gente ainda não sabia como, como as coisas se dariam, se ia ter desabastecimento, se ia ter... Né, a gente imaginava o caos possível, e felizmente, pelo menos naquela primeira onda, o Rio Grande do Sul conseguiu manter uma certa né, dinamicidade e, e, e, agora, acho que as coisas estão ficando um pouquinho piores agora. Mas eu estava pensando nisso, cabe a nós a gente tentar alguma iniciativa uh, de preservação dessas memórias. Meu Deus, a gata está aqui, vocês viram? Mas tá bom, isso é isso é teletrabalho né? <risos> e daí, naquele momento, nós temos um grupo de WhatsApp de servidores do, do arquivo e eu coloquei a ideia, assim, pessoal, o que vocês acham da gente uh, tentar pensar em alguma coisa a nível de documentos públicos, né? E depois, em paralelo, eu conversei com o Rodrigo, a gente é bem parceiro, assim, em outras iniciativas já, porque ficou um pouco aquela discussão dentro do arquivo, ah, será que o nosso papel é mais para documentos públicos? Eu, já, eu e o Rodrigo, não sei quem mais, levantou primeiro a ideia de que seria bacana também coletar registros de memórias da sociedade, e aí ficou aquela discussão ali meio informal no grupo de WhatsApp dos servidores, né? Ah, mas nós, enquanto instituição pública da administração uh, do Poder Executivo Estadual, será que a gente não deveria focar na atuação na preservação desses documentos do, do Poder Executivo? Daí, como ficou um pouco assim, a princípio, o Rodrigo e eu, a gente entrou em contato com a professora Carla Rodegueiro, que é professora do Departamento de História da URGS, com quem nós já tínhamos parceria em eventos, e especialmente no Programa de Educação Patrimonial, que o arquivo desenvolve já há uma década nessa parceria, né? E ela estava pensando a mesma coisa, eu lembro dela falando que também estava lavando salada ou estendendo roupa, alguma coisa assim, e pensando sobre isso, né, do quanto seria bacana a gente conseguir. E a Carla, ela um, é muito envolvida com história oral, né, já coordenou a própria associação uh, e, e tem uma atuação bem engajada nessa área. Uh, o Rodrigo já trabalhou, trabalha também bastante com história oral. Então a gente se conectou assim a partir dessa ideia. E aí foi o um embrião assim de, de nós três. A gente foi desenvolvendo a conversa com diversas outras instituições. Eu vou deixar o Rodrigo falar também um pouquinho sobre isso. Mas dentro do APERS também permaneceu uh, uh, o outro uh, outro âmbito, digamos assim. Né? A gente deu sequência. Uh, na perspectiva da gestão documental, da gestão, gestão dos documentos públicos, nós conseguimos publicar é, instruções normativas que garantem um corte cronológico. Então, a princípio, claro, a gente vai ter que ainda botar muito em cima dessa, dessa questão, mas a princípio nenhum documento público produzido a partir de janeiro de 2020 deve ser eliminado no Rio Grande do Sul até que o sistema de arquivos e o APERS possam construir uma comissão que avalie a possibilidade de alguns conjuntos documentais a serem descartados, né? Então, isso não faz parte do projeto uh, sobre o qual nós estamos falando hoje, que é o documentando a experiência da Covid-19 no Rio Grande do Sul, mas foi um embrião que surgiu nesse mesmo bojo, assim, e que teve a sua o seu desenvolvimento dentro do arquivo público. E, Rodrigo, se tu quiser comentar um pouquinho mais sobre esse começo... Certo, primeiro eu vou me apresentar, ao contrário da Clarissa, minha participação no Arquivo Público é bem mais recente, né? eu estou há cerca de dois anos, um pouquinho mais, uh, porque antes eu era servidor de uma fundação que foi extinta, e nesse processo, que foi muito traumático, muito violento, os servidores foram redistribuídos para outros órgãos do Estado, e eu vim para o Arquivo Público, e foi muito bom, pessoalmente, porque é uma instituição onde tem colegas com quem consigo desenvolver trabalhos muito legais, muito importantes, e eu documentando a experiência da Covid é um bom exemplo. Ah. E, para mim, pessoalmente, o surgimento do, dessa ideia não foi nas tarefas domésticas, mas foi na sessão de terapia porque eu fiquei muito abalada no começo do processo da Covid e foi muito difícil, pessoalmente, para mim. E, e daí a minha reação foi, bom, vou tentar usar produtivamente né, assim, essas dificuldades e tentar reagir a isso, a esse momento, tentando ser útil para a sociedade, a partir do meu instrumental de historiador, meu instrumental técnico, meu instrumental teórico. Como a Clarissa disse, eu já trabalhei com história do tempo presente, já trabalhei com história oral, embora nunca tenha trabalhado com história da saúde, eu trabalhei no doutorado com comunidades remanescentes de, de quilombos, então eu tenho um certo domínio sobre a prática de, de história oral, e pensar a história do tempo presente. Claro que no momento atual, a gente tem um desafio muito grande, que são as técnicas de fazer entrevistas com, com plataformas remotas, né, que a gente, uh, é uma coisa que é novidade, ou pelo menos está se popularizando agora, e é um grande desafio, porque tem uma série de coisas que a gente não tem acesso através do, do, das plataformas remotas o tom de voz, o gestual, o, o tom que as pessoas se manifestam é muito mais difícil, e além disso a gente não tem muito acesso a pessoas que tenham dificuldade de, de, de, de lidar com o computador, ou de ter um computador, então eu pensava muito nas pessoas quilombolas que eu trabalhei, são pessoas que é muito difícil atingir através desse tipo de trabalho que a gente está fazendo, mas como a Clarissa colocou, quem teve muita... quem deu ênfase, quem deu muita... Uh, quem pilhou bastante, quem foi bem enfática na ideia da gente trabalhar com história oral, foi a professora Carla Rodegueiro, né, isso aí... Uh, inegavelmente foi ela que enfatizou bastante que a gente deveria fazer entrevistas de história oral, e lá na URCS eles estão conseguindo fazer entrevistas com estudantes de baixa renda. Então, isso é bom que se diga, que embora eu aponte, e já apontasse desde o começo como uma dificuldade em chegar em pessoas que não tenham tanto acesso assim à internet, na URCS eles estão conseguindo. E... Uh, uma coisa que é importante que vocês entendam, talvez a Clarissa tenha, tenha alguma coisa a acrescentar nesse sentido, o que aconteceu foi que a gente reuniu uma série de instituições, e de, numa reunião virtual, que foi, inclusive, o dificílima de administrar pelo Skype, uh, com instituições de pesquisa, de ensino, de todo o Rio Grande do Sul, para propor é, nós três, eu, a Clarissa e a Carla, a esse projeto de... essa iniciativa de, de documentar a experiência da Covid no Rio Grande do Sul. Né? E, e aí o que se delineou, através de várias reuniões, várias discussões, várias conversas, a gente propôs um formulário que, para ser preenchido amplamente pela sociedade uh, e pelo por adesão, né, pelas pessoas que se interessarem em preencher, poder preencher. Uh, e esse formulário foi muito discutido por todo mundo, teve também a participação de outras pessoas do arquivo público, do arquivista Juliano Balbon, uh, e então se, se criou esse formulário a partir de uma discussão coletiva. Né? Acho que nós, coordenadores do projeto, tivemos um protagonismo nisso, mas foi discutido com todo mundo, e né? todo mundo opinou, todo mundo participou. E além disso, o, o acordo que a gente fez foi que cada instituição, em paralelo ao formulário, faria entrevistas de história oral, que não é uma iniciativa tão comum assim, nos projetos de documentação de memória da Covid, uh, com o um segmento da sociedade. Então, a gente fez, cada instituição assumiu o compromisso de, de, de pegar um setor da sociedade e nós, como arquivo público, como nós temos acesso aos gestores públicos, a diretores, a gente tem um comitê de dados e um gabinete de crise que administram a crise da Covid aqui no Rio Grande do Sul. A gente teve acesso a essas pessoas e está entrevistando elas. Às vezes é meio difícil conseguir agenda, conseguir encontrar um espaço porque são pessoas ocupadas e que estão uh, envolvidas no combate à pandemia, muitas vezes, mas a gente tem conseguido fazer entrevistas. A URCS está entrevistando estudantes de baixa renda, que, estudantes cotistas que entraram por cotas raciais ou cotas de acesso um para ensino público. Uh, além disso, outras instituições estão trabalhando com professores, até povo de santo, uh, ativistas do movimento social, enfim, tem uma diversidade muito grande de setores da sociedade que a gente está conseguindo abarcar através dessa cooperação entre instituições de, de todo o Estado. Né? E a gente tem... Uh, uh, participantes, não apenas de Porto Alegre, muita gente de Porto Alegre, vários que trabalham com profissionais da saúde, o Centro Histórico da Santa Casa, a Casa de Memória da Unimed, várias pessoas que trabalham com profissionais da saúde, mas a gente tem a participação de Pelota, Santa Maria, Jaguarão, universidades em vários outros polos do Rio Grande do Sul. Então, não sei o que, que tu tens para complementar, Clarissa, Posso fazer uma não, pergunta? não, é. foi, foi incentivo. Quando eu estava mencionando o pessoal da saúde, eu ia dizer o Museu de História da Medicina, mas foi só o instinto. É, é, isso é um dos elementos do virtual, né? Da, da, das próprias entrevistas de história oral. A gente regula muito mais as intervenções pelo mecanismo, né, porque a pessoa tá falando e tira o teu microfone do, do mudo, a pessoa já sabe que tu quer dizer algo. Eu e o Rodrigo, a gente tem se coordenado assim nas entrevistas também, né, Pela pelo uso do, do microfone no mudo ou não mudo. Mas desculpe, eu não te interromper, depois eu posso comentar outras coisas sobre o que o Rodrigo vinha dizendo, mas... Não, que é isso, que é isso, eu que desculpa. Se você que tem que falar, eu que tenho que ouvir, que eu fiquei muito curioso com algumas coisas, eu não quis perder o calor assim, do que o Rodrigo falou, então só uma questão assim o formulário então vocês têm uma frente que é do formulário e uma frente que é da história oral né isso está até bem claro na interface do site de vocês só que então elas, elas são frentes que funcionam de forma um pouco diferente assim o formulário ele é colaborativo voluntariamente quer dizer a pessoa abre o site e ela vai preencher o formulário a história oral é o contrário de certo modo as pessoas entrevistadas são de certo modo selecionadas não selecionadas a dedo mas são de certo modo um grupo selecionados pelas instituições parceiras, né? É isso. Posso responder, Clarissa? Isso aí vai depender muito de cada instituição. Por exemplo, a URGS, eles abriram uma chamada pública para que as pessoas interessadas em serem entrevistadas se inscrevessem e, e, e manifestassem seu interesse em ser entrevistados, e aí eles fizeram uma seleção. Nós, do Arquivo Público, a gente fez o. Um, também a gente adotou um critério, não foi uma, uma. A gente não apontou aleatoriamente quem a gente queria. A gente vê como um representante de cada grupo de trabalho do Comitê de Dados, e esse Comitê de Dados tem um comitê de dados de economia, de políticas públicas sociais, de saúde, de segurança pública, e a gente entrevistou os coordenadores de cada. GT, e além disso, os secretários de Estado, integrantes do gabinete de crise. Porque como é que funciona aqui no Rio Grande do Sul? O comitê de dados produz dados que são encaminhados para o gabinete de crise, que pensa e aplica as políticas a partir do gabinete, de, do, do, das informações fornecidas pelo comitê de dados. Né? Então... A seleção de, dos entrevistados fica a cargo de cada, cada instituição. Eu, eu, eu, eu apresentei a metodologia utilizada pelo Arquivo Público e pela URCS, que são as que eu conheço melhor. É um, eu vou trazer um outro exemplo para deixar bem, bem nítido, assim, nessa perspectiva. Um exemplo que eu acho bem bacana do próprio andamento do projeto, assim. Claro que, no começo, uh, ele foi construído muito a partir dos nossos contatos, né, de, das pessoas com quem a gente tinha algum contato nas instituições, e a partir desse daquelas primeiras grandes reuniões em que estava... Várias, às vezes vários representantes de, do mesmo departamento, da instituição, eh, alguém lembrava de alguém que podia contatar alguém e, e o grupo cresceu um pouquinho a partir da... depois né, da primeira reunião. E eu lembro, por exemplo, da FACAT, que são as faculdades da região de Taquara, que fica... Uh, não, não chega a ser região metropolitana de Porto Alegre, é um pouco mais afastado da região metropolitana. E a professora Sandra Donner, que a gente já conhecia de atividades, eu já tinha participado com ela de mesa, assim, uma pessoa super... Super engajada ela viu viu o site, viu a, os nossos cards de divulgação e mandou um e-mail para o e-mail do projeto, se oferecendo para se agregar ao grupo. E foi super bacana ela, eles terem vindo, e eles trouxeram uma proposta que tem muito a ver com o, o lugar de onde eles estão falando, né a região, que é de entrevistar uh, trabalhadores e trabalhadoras do setor coureiro calçadista, e para pensar os impactos da pandemia nesse grupo. E não só, então, depois cada cada uh, universidade, de acordo com a realidade da sua região, está né, construindo. É, talvez seja bacana mencionar que lá no começo a gente tinha reuniões bastante regulares e com assim uh, algo que foi um pouco até extenuante, porque a gente sabe que a reunião não uh, pelas redes, né, pelas telas, ela é mais cansativa, tem toda essa coisa de como coordenar, de como organizar as falas, é um pouco mais tenso no começo, até porque era o começo da pandemia, a gente estava se adaptando a esses meios, né? E depois a gente acabou, depois que nós conseguimos uh, construir e debater mais exaustivamente o formulário, que ficou um formulário grande. Não sei se depois vocês vão querer comentar alguma coisa específica sobre isso. né Nós fizemos discussões desde se ele deveria ser bastante aberto, até se ele deveria ter questões que, uh, que determinassem, que demonstrassem bastante o perfil socioeconômico, educacional, uh, do, de quem estava participando e nós fomos tentando coletivamente construir mediações nesse sentido. aí Naquele primeiro momento, a gente reunia bastante, toda hora. Assim. E depois que o, que o formulário ele foi para o mundo, que a gente divulgou, utilizou as nossas redes para fazer uma campanha de divulgação do projeto, então teve todo um marketing ali, né, que nós mesmos, junto com a assessoria de comunicação da nossa secretaria, construímos, assim tentando construir um mistério nas redes, e depois lançando o nome do projeto e colocando o link no ar. É, a partir desse momento a gente começou a ter reuniões um pouco mais espaçadas até para que cada uma das instituições pudesse ter o seu espaço para construir o seu, a sua perspectiva da história oral, né? E daí desde então nós ali por exemplo fizemos 13 reuniões, né, Rodrigo até agora e já estamos inclusive pensando na, na, na potencialidade, na possibilidade de ampliar um pouco a perspectiva de entrevistas realizadas a partir do arquivo público para alcançar também Uh, experiências de servidores públicos, e não só dos gestores que estão na, é, nesse combate mais direto, ali no, no, no, na, na lida mais direta com o gabinete de crise. Uh, tinha alguma coisa mais que eu ia comentar, mas esqueci, depois vem. Podem, podem falar. É, e o que eu queria comentar, complementando isso que a Clarissa colocou, é que essa ideia de, de entrevistar servidores públicos públicos, uh, uh, que não tem uma posição, digamos assim, de protagonismo na formulação de políticas públicas, mas que estão aplicando as políticas públicas, que estão em teletrabalho, que estão, enfim, uh, a gente adotaria, o que a gente pensou foi a mesma estratégia que a URGS colocou, né, de, de as pessoas se manifestarem, a gente divulgar que a gente está querendo fazer essas entrevistas, as pessoas se manifestarem, se se colocarem ativamente, quem é que está querendo ser entrevistado, e a gente fazer uma seleção por representatividade, de secretarias, de raça, orientação sexual, gênero, faixa etária, enfim, a gente entrevistar servidores dos mais variados regimes de trabalho, né, os mais variados perfis. E assim como a Clarissa destacou a Facate é que é uma experiência interessante. Também tem outra instituição que eu acho que é notável a participação, que é a Escola Porto Alegre, que é através do historiador Dante Guazelli, que é um doutor em história que trabalha nessa escola, que é uma escola que atende moradores de rua, população em situação de rua, e a escola vai participar do projeto. Então a gente tem a participação de, de universidades, de centros de pesquisa, mas também uma escola que se envolveu no projeto. Isso aí é muito legal. É, Rodrigo, isso que tu mencionaste da para me fez lembrar a questão do, da, aprovação, da aprovação do projeto junto ao comitê de ética. É, sei se posso... Vou comentar, daí tu complementa qualquer coisa, tá? É, porque a gente está lidando, né, com um tema sensível, a saúde, e acessando, né, dados e informações a respeito da saúde das pessoas, e a gente sabe que no Brasil tem toda uma regulamentação para pesquisas na área da saúde, só que, em geral... Essa essa regulamentação e a plataforma Brasil, que é por onde tu submete os projetos em saúde para que depois eles sejam uh, analisados e aprovados ou não por um comitê de ética em saúde. Uh, ele em geral, esse comitê ele em geral, ele uh, é mais voltado para as áreas da saúde, né? É muito raro, a gente pelo menos aqui no Rio Grande do Sul não conhece nenhum projeto que tenha sido aprovado por um comitê de ética em saúde via Plataforma Brasil nessa perspectiva, similar ao que a gente tem desenvolvido. Uh, no começo, a gente ficou, assim, receoso, não sabia se devia ou não uh, buscar essa aprovação, se a gente lidava como a gente lida com a maior parte dos nossos projetos de pesquisa, né? Que basta é ali o acordo entre os pares, uma discussão dentro dos departamentos e das instituições, mas a gente acreditou que seria, um, primeiro, um exercício importante, né, assim de, de consolidação, inclusive, da, da, das pesquisas que relacionam humanas, história, arquivística e saúde, mas, mas também que seria uma segurança, porque a gente não sabia os desdobramentos que isso poderia ter né, no, no âmbito da pandemia. Então, o que a gente acordou? que a, o arquivo e a URG, nós escrevemos, assim, a várias mãos, esse projeto uh, das duas instituições e submetemos a um comitê de ética, mas as demais instituições parceiras ficaram livres para optarem por escrever ou não, pra, por submeter ou não seus projetos a um comitê de ética, daí pensando mais o eixo da história oral, né, porque no nosso já contemplava um pouco os dois eixos e já dava um respaldo Uh, para todos os envolvidos em, a partir do formulário. E o pessoal da EPA, que é a Escola Porto Alegre, especialmente a partir do professor Dante, eles fizeram o mesmo, eles escreveram um projeto, submeteram, uh, porque é uma escola municipal, né? então passou por um outro âmbito, e foi aprovado, demorou um pouquinho mais do que o nosso, o projeto já estava em andamento, a gente já estava realizando entrevistas, quando o projeto da EPA foi aprovado, Junto ao, ao comitê em nível municipal. E foi, acho bem importante, assim, até porque eles estão lidando com um público em situação de vulnerabilidade, e precisa ele precisava dessa acolhida para que a escola mesmo respaldasse o trabalho, né? Então, acho que é uma experiência que depois ainda está para ser refletida futuramente. Ah, e uma coisa também, uma curiosidade, assim, em relação ao comitê de ética é que demorou né, para a gente conseguir essa aprovação e nós inocentemente achávamos que a pandemia ia acabar e não ia ser aprovada pelo comitê de ética. E no fim, não aconteceu nada disso. Mas outra coisa também que eu queria destacar, é um pouco o funcionamento desse, dessa cooperação entre instituições, que a gente assinou um termo de, de compartilhamento dos dados, né, um termo que as instituições se comprometiam a compartilhar esses dados. Cada uma era responsável pelas suas pesquisas, pelos seus trâmites no comitê de ética, mas são dados que o objetivo é compartilhar e a gente centralizaria no site do Arquivo Público os links que direcionam para os diferentes repositórios onde essas entrevistas estariam Uh, uh, armazenadas e a gente, inclusive, está um pouco defasado em relação a isso, né? a gente tem que ainda colocar em dia o que, que cada instituição está fazendo. É, só uma dúvida rápida, que eu acho que a Amanda tem alguns comentários e, e questões sobre a questão do formulário, que ela estava falando comigo, que ela achou super legal, e como a Clarice trouxe isso, eu acho que pode ser um tema bacana. Mas só um comentário, um comentário rápido, que assim, é, Primeira uma pergunta muito rápida, Você, eu não entendi uma coisa assim, vocês têm a iniciativa do arquivo do Estado, e essas iniciativas das instituições parceiras, nem todas foram feitas, por certo modo, por proposta de vocês, por exemplo, no caso dessa escola de EJA que vocês falaram, eles tinham uma iniciativa de coleta deles e se acoplaram a de vocês ou não? Ou então, quer dizer, há, há mais iniciativas dentro do Estado do Rio Grande do Sul, ou vocês, de certo modo, conseguiram centralizar um pouco, não bem centralizar, mas conseguiram criar uma rede, uma constelação harmônica, assim, só para eu me situar. Quer responder, Clarissa, eu respondo? Quem é que responde? Não, assim, ó, o professor Dante participou desde o começo das reuniões que a gente realizou e a partir dele se envolveu a Escola Porto Alegre, da mesma forma, porque o Dante trabalhou com a, Simone, com a Carla Rodegueiro, né? então ele tinha uma experiência de trabalho com essa professora, que coordena junto conosco, uh, e da mesma forma, as pessoas que se agregaram ao projeto, sem contar a Sandra, que como a Clarice explicou, se juntou depois, né? se interessou pelo projeto, e se agregou depois, são as pessoas que participaram desde o começo dessas reuniões que a gente realizou. Algumas pessoas participaram das reuniões e depois não, não foram adiante, não, não se envolveram no projeto, mas a maior parte das pessoas que, que participou daquelas reuniões iniciais está uh, junto né, até hoje nesse, nesse projeto. Então, foi uma coisa muito orgânica, digamos assim, sabe, não foram iniciativas esparsas que se juntaram, foram coisas que surgiram juntas a partir de reuniões convocadas pela Carla, por mim e pela Clarissa, né, pela URGS e pelo Arquivo Público. E eu acho importante também destacar que outros professores da URGS também se envolveram na redação do projeto, como eu disse, cada, como a Clarissa explicou, cada instituição tem o seu projeto, tem a sua autonomia, então o projeto, é, isso aí talvez seja difícil de entender, o arquivo público e a URGS coordenam juntos o, as 14 instituições, mas além disso, o projeto específico da URGS e do arquivo público é junto, né? também estou junto no Comitê de Ética, foi encaminhado junto, embora cada uma, embora o projeto, prevesse que cada instituição trabalharia com o segmento da sociedade. E, então, esse, esse esse projeto foi escrito junto com especialistas da URGS em várias áreas. A professora Cássia Silveira, que trabalha com história pública, a professora Regina Xavier, que trabalha com história da saúde, a professora Cláudia Mauch, que coordena o NPH, o Núcleo de Pesquisa Histórica, a Maris Ângela Marisângela Martins, né? O sobrenome da Mar... Marisângela Martins, que é servidora do NPH. Tem mais alguém, Clarissa? Eu esqueci de alguém ou são essas? São todas, já foram todas, né? Isso. Então, tem. aqui, ó. Como a gente é, eu, ia, eu ia comentar que talvez para ficar, para tornar claro isso, do porquê que a gente optou por escrever juntos, uh, só a PERS e URGS, né? Uh, nós fizemos toda uma discussão de se valeria a pena a gente submeter à Plataforma Brasil e Comitê de Ética um projeto com 14 instituições, porque tornaria muito burocrático o processo de aprovação, porque teria que passar, por exemplo, por diversos reitores de diversas universidades. Então, a gente acreditou que trancaria muito lá no começo, como o arquivo público, é, a nossa secretaria, não tem um comitê de ética específica, a gente não tem, assim, dentro da estrutura do Poder Executivo é, uma lógica muito clara de como isso funcionaria. E como a gente já tem essa parceria com a professora Carla e a, o Departamento de História da URGS de longa data, de outras iniciativas, para nós foi bem tranquilo escrevermos juntos e se metermos juntos. Mas aí a gente incentivou que os demais fossem fazendo até a a gente deixou em aberto, né, fossem fazendo separadamente, porque a gente acreditou que andaria mais rápido, é um, é, assim, os, as hierarquias pelas quais tem que passar para as, para as assinaturas acontecerem seria menor é, e realmente, porque eu lembro que quando a gente foi fazer o termo de cooperação são alguns documentos, né, uma coisa é esse projeto que foi aprovado nessa instância superior de pesquisa, ética em pesquisa em saúde. Agora, entre nós tem o um documento que o Rodrigo já mencionou, que foi um termo meio caseiro, assim, para nos respaldar um pouco mais, que é um termo de cooperação, que diz que o que nos unifica é a divulgação coletiva conjunta de um mesmo formulário, e a utilização da logomarca de alguns princípios do projeto na, na, nas, nos eixos de história oral de todas as instituições. E depois, no momento em que a gente tiver as produções, essa possibilidade de intercâmbio e troca de informações e a centralização da divulgação pela, pela, pelo site do Arquivo Público. É claro, todos podem divulgar em todas as suas redes, mas o OPERS assumiu essa responsabilidade de centralizar ali, direcionando né, os repositórios, os locais de guarda. Inclusive, isso é toda uma outra discussão, que eu não sei se a gente vai entrar, e se vocês tiverem perguntas a respeito, a gente pode entrar, tem a ver com onde hospedar, como difundir, como tratar arquivisticamente e tal. Uh, então, é isso, assim, a gente tem as, os eixos, o eixo que nos unifica, mas, ao mesmo tempo, essa liberdade de escrita do, dos projetos. É, nossa, incrível, gostei, obrigado, deu para entender muito bem. Só dois comentários rápidos, acho que daqui a pouco a gente entra nessa questão da, da forma de visualização, né, das ferramentas, que acho que para a gente interessa um pouco entender, né, esse, esse aparato técnico, acho que o formulário é uma ponte legal, mas só um comentário de passagem, assim, que, assim, eu fico muito impressionado assim acho muito legal a iniciativa de vocês conseguir é, conseguir um, um, uma harmonia né orgânica com outras com, com várias instituições por alguns motivos primeiro porque isso isso isso é muito bom né as instituições dialogarem entre si faz com que o arquivo como um todo né, o acervo como um todo ali ele ele, ele ganhe né ele, ele ganha certas características que, que deixam ele mais robusto né mais consistente e, segundo, porque um dos principais problemas né, do, do sistema de, de coleta, de crowdsourcing, né, que, como o Rodrigo comentou muito bem, é que o acesso à internet ele é absolutamente desigual. Né, e os padrões de uso das redes são desiguais. Então, por mais que pareça extremamente incrível e democrático, o um sistema de colaboração, nossa, as pessoas comuns vão guardar as coisas. Na verdade, não. Né? Na verdade, quem vai ter possibilidade é quem tem um uso constante da internet, quem sabe utilizar, quem tem acesso. E essa saída que vocês deram de acoplar junto a esse processo do, dos formulários a história oral com diversos grupos, né, que criam uma malha de grupos focais, certo modo, de conseguir ir atrás, por exemplo, dos moradores de rua, que são, com certeza, nenhum morador de rua e entrar lá e preencher o formulário, porque não teria condições disso, né. Então, eu acho uma saída muito inteligente e a nível estadual, né, muito bem coordenada, então, fico muito feliz, impressionado. Mas eu vou passar para Amanda comentar um pouco, né, puxar um pouco essa questão sobre o formulário, que eu acho que, é, que interessa muito também. É, eu ia falar primeiro essa questão que o que Ian falou, que eu achei demais, essa conversa né, entre o formulário e, e a história oral. né Então, tipo, o formulário a gente deixa ali para quem tem acesso e as pessoas que não têm acesso, você acaba indo atrás. Eu, eu achei demais. E eu gostei muito do formulário, na verdade, porque a, a Clarissa falou que ele está meio extenso, mas, mas eu, eu gostei bastante, mesmo ele estando extenso, porque eu acho que, que ele proporciona para a gente, através das respostas, um, uma análise mais profunda, mais para frente, né que muitos dos formulários que eu acabei vendo em, em alguns outros arquivos, enfim, uh, quando eles focavam em alguma coisa mais específica, era muito na questão de renda, questão racial, e, e vocês conseguem abranger, assim, muitas coisas no formulário, né? Então, tem tipo, perguntas sobre identidade de gênero, orientação sexual, religiosidade da pessoa, faixa etária, uh, residência onde ela mora, com quem ela mora, que são coisas que, que dá para a gente analisar muito a fundo, né? Porque eu acho que às vezes as pesquisas ficam muito presas em alguns aspectos e acabam não coletando esses dados sobre esses demais dados, sobre sobre essas pessoas, e também uma, um outro ponto que eu gostei muito do, do formulário foi quando vocês perguntavam sobre o que as pessoas achavam do desempenho do governo em si, né, com a pandemia, e nos três âmbitos, né, no âmbito federal, estadual, municipal, para a gente também conseguir uh, depois analisar qual a percepção das pessoas é, sobre a pandemia, né, né, nessas questões mais governamentais, e também que as pessoas colocam a data, né, de quando elas preencheram. também então, para a gente perceber, tipo, de onde elas estão falando. Ah, a gente está falando do começo da pandemia, a gente está falando do meio, a gente está falando de agora. O que, que aconteceu e por que, que essas respostas estão sendo assim, sabe? E eu queria perguntar se uh, o formulário ainda está rodando, porque eu, eu lembro que eu vi alguma data, acho que era 30 de agosto, alguma coisa do gênero, no site, não lembro agora, Uh, se, se o formulário ainda está tá rodando, se as pessoas ainda estão respondendo, uh, e, se, e como que ele vai ficar disponível depois, tanto o formulário, porque vocês falaram do, que a plataforma vai centralizar a questão da história oral, dos links e tal, mas o formulário ele também vai ficar, vocês vão fazer vão, vão deixar lá registrado, vai ter alguma pesquisa mais direcionada para algumas dessas respostas? Uh, enfim, para saber que pé que vocês estão nessa questão do formulário, se ainda estão armazenando, e, e também para onde que está indo isso, sabe, o que, que vocês, qual é o objetivo de vocês, vocês pretendem fazer com, com esse material coletado do formulário. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Eu vou. Acho que é isso, a princípio, se eu lembrar de mais alguma coisa, eu, eu pergunto. Tá, eu vou começar e acho que o Rodrigo complementa, porque provavelmente eu vou esquecer algum, alguma coisa. Assim, uh, no começo a gente quis que tudo andasse o mais rápido possível, né? E dentre as ferramentas que a gente conhecia, considerando que a maior parte do nosso grupo inicialmente era da área da história, era o Google, né? Assim, <risos> Google Forms. Então, a gente criou o formulário... Pelo, pelos formulários do Google porque nos parecia a melhor ferramenta que gerava ali relatórios, né? E todo mundo tem acesso. Claro que depois nessa caminhada a gente já já conheceu outras ferramentas, já descobriu que para na perspectiva é, da preservação arquivística né, da integridade e outras questões de metadados que a gente não domina na nossa área, talvez houvesse alternativas melhores, mas a gente acredita que vai cumprir assim, né? O, o, o principal objetivo do projeto que é é salvaguardar, registrar e salvaguardar essas, esses registros, que para nós é o mais importante. Então, como tem sido? A gente não tem ainda um prazo final, claro que esse prazo ele está se estendendo conforme a pandemia vai se estendendo, como bem o Rodrigo mencionou. No nosso sonho inicial lá em março, a gente achava, ah, temos que correr logo e botar logo esse formulário na rua, porque daqui a pouco é maio e daí acabou o isolamento social, vai todo mundo voltar para a vida normal e né, acabou o nosso projeto. Só que infelizmente, quem dera, sabe? Eu preferia que tivesse tido 20 respostas no formulário e acabar no projeto. <risos> Mas não. Então, provavelmente ele vai, ele vai seguir rodando 2021, pelo menos a primeira parte do ano. E hoje eu já tenho imaginado que um dos marcos importantes tem que, ser a, tem que ser a vacina, né? Eu acho que no momento em que a vacina começar a se tornar realmente acessível e para uma ampla parcela da população, vai ser ainda importante registrar esse processo de como as pessoas acessaram, é, de quanto tempo levou para que to, to, a, a maioria da população pudesse ser vacinada. Então, eu imagino que 2021 a gente ainda vai estar coletando tanto respostas via formulário quanto entrevistas. Mas a gente ainda não fez uma reunião... É porque, como foi mudando né, o ritmo da pandemia, a gente não fez uma reunião para fechar isso. tem tá aberto, mas acho que está todo mundo com essa ideia de, de 2021 seguir. Qual é a nossa ideia numa perspectiva de, de disponibilização? É, a gente já combinou assim, um método de, de trabalho em que a gente vai baixar é, manualmente, quase ali, né, vai salvar um por um dos, uma, uma por uma das respostas em PDF, que é como o, o Google permite, e, ao mesmo tempo, lá no final do projeto, no momento em que a gente fechar, digamos, ai, 31 de dezembro de 2021, hoje é o último dia, a gente vai baixar aquela planilha em Excel, que também vem como né, padrão ali dos, do formulário do Google, e a gente vai disponibilizar nos dois formatos. Tanto a gente vai fazer um assim, vai unir os PDFs e vai disponibilizar todos os PDFs individuais, e a gente vai cuidar, vai tarjar o nome das pessoas que pediram para que os seus nomes não fossem divulgados quanto vai disponibilizar a planilha, que que acredito que ela é mais fácil para algumas, é, para os pesquisadores, né? Pode cruzar dados e, e baixar na sua casa e tal. Uh, qual é a ideia de, de arquivamento, né? Por enquanto, quem está hospedando para nós é o senhor Google. Tomara que ele siga em pé, né? Esses dias essa semana eu ouvi uma notícia por aí de que o Google ficou fora do ar por um, né, por um determinado tempo no mundo inteiro, e eu pensei, meu Deus do céu, precisamos logo do nosso RDC-ARC, que é o repositório digital confiável, que é um outro braço de, do projeto que acabou, não é do mesmo, né? Do projeto em si, né? Mas no arquivo público, a partir da discussão sobre documentos NATO digitais é, nascidos digitalmente que o, esse nosso projeto suscitou, a gente acabou escrevendo para um edital para tentar conquistar um, um repositório digital confiável. Então, porque o Rio Grande do Sul não tem uma política de preservação de documentos NATO digitais uh, aprovada, né, em vigor, assim. Então, a gente está aproveitando essa discussão, inclusive, para levar para dentro da nossa secretaria a discussão sobre a importância de que tenhamos um repositório digital confiável para os documentos públicos também. Mas a ideia é que, por enquanto, eles estão lá no Google. No, no Google. Uh, em seguida, a gente vai começar um, um, é, uma linha de trabalho mesmo, assim, uma, uma linha de produção, basicamente, em que a gente divide ali, né? vamos baixando, vamos tarjando, vamos salvando. Uh, e depois, por, por enquanto, no servidor da secretaria e quando tiver o nosso repositório digital confiável nesse repositório. E também, assim hoje, o arquivo público ele uh, lida com um, um sistema de negócios que é o AP, é a Administração de Acervos Públicos. É o nosso sistema de divulga de difusão, mais ou menos, digamos assim, né, em que os, os pesquisadores podem entrar para ver quais são os acervos que a gente tem. A princípio, a gente vai é, indexar, é colocar esses formulários para dentro do AP caso a gente receba o o valor desse edital que eu mencionei, que é o Iberarquivos, daí a gente vai ter o repositório, e daí, em vez de colocar no AP, a gente vai colocar nesse repositório. E ainda está na discussão, assim, se a gente vai difundir só pelo AP, ou se a gente vai também utilizar o Atom, que é um, um, um software, digamos assim, de difusão arquivística, que é internacionalmente recomendado, né, pelas diretrizes na área. Mas é tudo assim, é bem como o Ian comentou lá no mais para o começo, de que é trocar o pneu, com o carro andando, né, a gente está fazendo e está tendo as discussões em paralelo. Eu só queria comentar duas coisas que a Amanda colocou e, e complementar uma coisa que a Clarissa trouxe também. Em relação ao formulário, uh, por que, que essa opção de fazer um formulário extenso? A gente fez muito a discussão de que foi uma opção, foi uma opção consciente, de que a gente tinha isso aí, eu me lembro uma colega nossa do arquivo público, a Denise Rogetop, que é linguista, que se envolveu na elaboração do formulário, a gente teve participação até de uma pessoa da linguística. A Denise dizia: Olha, a gente está fazendo um registro precioso, a gente está fazendo um registro que. Então, foi ela que, que enfatizou muito que a gente deveria coletar o ponto de vista das pessoas a respeito do Governo Federal, do Governo Estadual e do Governo Municipal, né, no sentido de que esse registro poderia fazer um formulário mais extenso, mas é uma coisa que a gente não poderia perder, é né, uma coisa que a gente não, não poderia deixar de lado. Então, às vezes, o formulário foi uma opção para fazer um formulário mais extenso, mas que contemplasse uma série de questões que vão ser muito ricas, no futuro, vão ser muito ricas para, como registro histórico, né, e outra coisa também que, que eu queria destacar também é sobre a questão de identidade de gênero e orientação sexual e, e identificação étnico racial. que isso aí foi uma discussão bastante delicada entre nós, porque inicialmente a gente tinha uh, definido autoidentificação das pessoas, né, e aí estavam respostas abertas e as pessoas se auto-identificavam e escreviam como é que elas ah, se percebiam. E muito por haver resistência por parte de pessoas da equipe da gente usar denominações, digamos assim, mais técnicas e menos populares, sobre cisgeneridade, transgeneridade, então houve uma certa resistência de usar esses termos. E aí, no fim, a gente acabou constatando, foi uma longa discussão, que inclusive foi um tanto polêmica, que estavam vindo respostas muito díspares. E às vezes, respostas, inclusive, totalmente ah, sem cabimento, digamos assim, a pessoa respondia normal, sabe? Então, o que é normal? Né? Então, mas, ou então vinham categorias de étnico raciais Rodrigo, deixa eu me meter um pouquinho, eu me lembrei do exemplo. O normal, ainda tu pode pensar que a pessoa talvez tenha algum preconceito e se ache, eu sou o normal, né? Eu sou cis, sei lá. Mas vinha pessoas assim, ah, me descobrindo e sem preconceitos. Tipo, escrevia por extenso, sabe? Uma frase ou as coisas assim. Como é que tu tabula esses dados, né? Que era a briga da Denise, como tabular dados assim? Desculpa, é <risos> que eu achei muito engraçado. É, e também, assim, às vezes, vinha respostas certas, digamos assim, no campo errado. Então, a pessoa botava a sua identificação étnico-racial no campo de identidade de gênero e vice-versa, então, estava uma bagunça. Então, aí, a partir disso, a gente fez uma discussão de botar um campo com alternativas, né, para a pessoa se identificar a partir das alternativas que a gente estava oferecendo, com uma explicação, o que, que é cis, o que, que é trans, né, então... Uh, isso aí acabou dando um direcionamento, mas então parte dos nossos dados está com resposta aberta nesses campos e parte está com respostas fechadas. Mas a maior parte é a resposta fechada, foi bem no começo que a gente fez essa alteração. E outra coisa também que a gente alterou foi o, o município e bairro, porque as pessoas também estavam escrevendo as coisas mais esdrúxulas nesses campos, e aí a gente conseguiu... A buscar uma base de dados que a pessoa tinha que escolher entre os municípios existentes né? porque escrevia bairro no lugar do município umas confusões assim né? então como a Clarissa disse a gente foi construindo o, as coisas à medida que foi caminhando né? então tinha mais uma coisa que eu ia comentar que a Clarissa colocou mas que eu esqueci é um desafio enorme esse negócio dos nomes, né, dentro do digital, porque nomes que, do ponto de vista, isso acontece muito com digitalização de documentos, né, que antes de você ter uma, uma uma, uma de certo modo, decodificação das regras gramaticais, não existia, né, então a pessoa, por exemplo, pega documentos coloniais, assim, você tem o mesmo cara que se chama José, e o nome dele às vezes tem grafia José com S, às vezes com Z, às vezes com PH, mas para a máquina... A mudança de um caractere destrói tudo, assim, ela não consegue, consegue colocar no mesmo lugar. Então eu imagino que se você pega essa resposta como a que a Clarissa colocou, ou normal, você dá um nó em toda a sua análise. Né? Você não, então eu entendo essa saída que vocês deram. Eu acho que é um desafio para todo mundo pensar dentro desse, dessa linguagem né, digital. É, deixa eu perguntar uma coisa. você é... Falando né, da, da formulação do, do, do, do questionário, tudo, e eu queria perguntar se vocês já tinham utilizado algum tipo de coleta com base em questionários do Google em algum outro momento, e qual foi o background, assim, de vocês, da equipe, ou então das pessoas da URGS da envolvidas, no uso desse tipo de coleta? Ou se foi, de certo modo, a primeira vez que isso foi utilizado pelo arquivo ou para essas instituições? É, a única vez que eu lembro que a gente utilizou enquanto arquivo foi uma vez que, em 2008, 12 ou 2013, não sei, a gente fez uma pesquisa de opinião a respeito da nossa, do nosso serviço de difusão virtual. Foi na época em que nós criamos o blog, o Facebook e o Twitter do APERS, uh, e daí nós fizemos uma pesquisa, assim, de, de opinião. Mas foi bem mais focal e menor, né, o questionário, mas deu certo. E uh, depois eu só tinha experiência de responder questionários via formulário Google, né, mas de usar enquanto ferramenta na instituição, não. Não sei o Rodrigo. Eu tenho a impressão que a Juliana tinha certa experiência de uso mais pessoal, profissional, antes do arquivo. Eu acho que o Juliana tinha um certo conhecimento. Mas realmente não sei. Assim, eu, pessoalmente, aprendi formulando com a Carla e com a Clarissa assim, esse formulário. Não, não, não conhecia antes, não. É, agora. Eu nome de... Só para posso... eu não esquecer que você falaste o nome do Juliano, eu me lembrei que uma coisa que eu ia mencionar é o quanto é rico o trabalho interdisciplinário, o quanto a gente vai percebendo questões que a gente às vezes não, não percebe, assim, né, no início parecia um pouco o preciosismo da Denise a nossa colega linguista, né é, ah, temos que fechar, tem, tem que ser de, de múltipla escolha e não aberto quando a gente começou a ver os dados que estavam vindo, ela, ela já vinha nos alertando isso desde o começo, né, só que daí nessa quando o Rodrigo mencionou que não havia um acordo entre todos do grupo de usar ou não os conceitos atualmente é, corretos né assim na, na, nas áreas que a gente está mencionando e a, a, assim a que é a palavra a resistência ela não era na perspectiva do não reconhecimento mas era justamente por a gente desejar que o formulário alcançasse pessoas para além da academia né e daí a gente tava pensando assim a ah, em tempos uh, de extrema-direita em tempos de conservadorismo né uh, a gente não pode Excluir pessoas que pensem diferente pelas questões. Assim, elas vão ver ali uh, a transgeneridade, etc., e vão pensar: ah, isso aqui é coisa de esquerdista e não vão responder. Sei lá, surgiu to todas as discussões que vocês podem imaginar surgiram entre nós lá naquele começo. Uh, e daí a gente tentou ser o mais acolhedor possível, assim, uh, algumas questões a gente percebia que, ah, talvez pela questão a gente já esteja condicionando as pessoas que não fazem isolamento social a se sentirem um pouco coagidas, então vamos mudar a abordagem sobre fazer ou não fazer isolamento social. Tudo foi sendo minuciosamente discutido, assim. e daí o que nos convenceu, por exemplo, da importância de, porque a gente não queria abrir mão de que as pessoas... Uh, trans ou né, não binárias, etc., se sentissem excluídas e, de novo, a gente fosse reproduzir aqueles conceitos que a gente sabe que não dão conta da realidade, socialmente falando, assim, né? Ah, homem, mulher, outros, tá? Mas... A gente não queria que fosse assim, então o que acabou nos, nos, assim, nos encaminhando foi a tabulação dos dados e esse olhar da, da colega linguista e, e do próprio colega arquivista, que é o Juliano, ele que foi atrás e que se esmerou em tentar incluir esse banco de dados das cidades dentro do formulário Google, porque para nós, nós já era tecnologia demais, a gente nem se deu conta que isso era possível no começo. Então foi bem frutífera assim, essa, essa colaboração interdisciplinar, tem sido. Sobre essa questão, também queria colocar que hoje eu me sinto plenamente convencida da necessidade de ter campos fechados, mas na época fui eu que defendi que tinha que ser respostas abertas e de autoidentificação, porque no meu ponto de vista, isso era a grande riqueza do, do, do formulário, ver né? como é que as pessoas se identificavam, inclusive se elas se identificavam de uma forma esdúxula, né? isso aí também é uma riqueza. Só que isso revelou uma riqueza impossível de tabular, né, então, acabou que não adiantou, né, mas então, é, a gente também teve entre nós posições divergentes e né, discussões, enfim. Sim, é, vocês, e, e, existe uma parceria institucional com o Google, ou vocês estão usando como usuários livres, assim? Que essa é uma questão, né, várias instituições, por exemplo, a Unicamp, a gente só está conseguindo gravar essa reunião via Google Meet, né, Amanda? Porque existe uma parceria institucional com o Google que permite ter repositórios online e uma série de recursos. Né? Existe isso por parte do arquivo ou não? Quer contar, Rodrigo? Tu conta ou eu conto? Acho que ele quer que eu conte pelo jeito. Não falou nada, que eu lembro que o Rodrigo ficou bastante, em algum momento incomodado com razão, assim, a nossa secretária, o formulário a gente está usando enquanto usuários livres, a gente foi criando pelas ferramentas que o próprio Google lá oferece para qualquer pessoa na internet, mas, por exemplo, as entrevistas, elas estão sendo feitas nas instituições por diferentes plataformas, tem pessoas usando o Skype, tem pessoas usando o Meet, tem pessoas usando o Teams, tem diversas possibilidades. Nós começamos pelo Meet, que eu gostava bastante, inclusive, né, Rodrigo? Só que a gente gravava, né, porque isso é um pacote, é, faz parte do pacote pago, digamos assim, e para nós era muito bom, porque a nossa secretaria tinha essa, essa parceria com, com a Google, só que agora, no meio do projeto... É, nós tivemos uma mudança institucional, a nossa secretaria ela se fundiu com uma outra secretaria, é, deixamos de ser planejamento, orçamento e gestão, e agora somos planejamento SPGG Governança uh, e gestão. gestão governança, né? Eu não sabia se a governança ou a gestão vinha antes, sei lá. Mas foi uma fusão, e nessa fusão a parceria com o, com o Google caiu e, a, e prevaleceu a parceria com a Microsoft, então agora a gente está tendo que usar o Teams o que foi todo um processo para a gente aprender a instalar nos computadores, o notebook que eu uso em casa não é grande coisa e o Teams é super pesado, então tem uma série de percalços assim, no meio do caminho, né? E, mas, por, por formulário, foi, foi com os recursos que o, que o Google oferece livremente mesmo. Eu as também, gravações eu terei de amor. E também para complementar, assim, para vocês entenderem como é que ocorre a cooperação entre as instituições, a gente definiu que cada instituição faria as entrevistas com, né, com as plataformas que tivesse disponível para elas, como achasse melhor, mas que os dados seriam compartilhados em MP3, no caso de arquivos de áudio, e MP4, no caso de arquivos de vídeo. É, o que a gente definiu, o protocolo de cooperação, foi o formato dos arquivos. É maravilha, obrigado. É, uma outra coisa que eu queria perguntar para vocês, ainda nessa nessa seara da, da questão técnica, né? Você citou rapidamente, Clarice, essa questão do, do tratamento dos documentos nato digitais e, e como de certo modo pedido por esse qual foi? Eu não sei qual a sigla que você usou para repositório digital confiável, mas é, como que de certo modo esse projeto emergencial ele está impulsionando me parece, pelo que ouvi vocês falando, uma modernização do arquivo, né, e, um, e um de certo modo, uma um aceleração do processo de pedido desses recursos para lidar com os documentos natrodigitais, né, eu queria perguntar se vocês concordam comigo, e, assim, em que medida que o arquivo já estava pronto ou não para lidar com essa demanda que foi imposta a nós sem que a gente tivesse escolha, né, uma coisa completamente maluca, que se todo mundo pudesse escolher, ninguém gostaria de ter uma pandemia, mas o fato dela estar puxando uma espécie de modernização tecnológica me parece muito interessante. Se vocês pudessem falar um pouco mais sobre isso, o estado do arquivo do Rio Grande do Sul com relação ao digital antes, durante, o que vocês projetam para pós-pandemia, esperemos que esse dia vai chegar. A gente sempre é otimista, acha que no mês que vem vai estar tudo bem, a gente vai estar saindo na rua, né? Mas parece que vamos continuar com esse otimismo. Mas, enfim, se vocês puderem comentar sobre essa relação, eu ficaria feliz. Eu vou começar, né? vamos nessa dinâmica, eu começo e Rodrigo vai. É, primeiro, um comentário bobo, mas que me passou agora pela cabeça, né, tu falou mês que vem, sabe que eu já tô com receio de começar a ter um pouco de medo de sair na rua, né, daqui a pouco a gente pode e eu já não sei se eu quero, porque começa a ficar com medo do, do vírus em todos os cantos, assim, e a gente vai se adaptando, né, e eu acho que isso, a, a nossa mente se adapta, o nosso cotidiano se adapta, e o arquivo também foi se adaptando. E é interessante perceber como, enquanto sociedade, a gente tem esse potencial, assim, né? de É, é quase a, a neuroplasticidade do cérebro, ela, ela, ela permeia, não, não é só dentro do nosso cérebro, né? Ela permeia o tecido social, digamos assim. E não, a PERS não estava preparado e ainda não está. Na verdade, é assim. Nós não temos no quadro de servidores nenhum arquivista dessa no, nova, novíssima geração que que antes de entrar para o tivesse engajado na questão do documento nato digital. Temos profissionais da área, mas que ainda tem uma formação uh, por graduação ou especialização ainda muito voltada para o documento é, analógico, né, digamos assim, para o documento papel, para a preservação, pensando no laboratório de conservação e restauro e não necessariamente o nato digital. Então, meu Deus, está tocando interfone aqui em casa. Rodrigo, tu quer comentar um pouquinho sobre isso e eu vejo o que quer eu sei que te deixei em maus ançóis, talvez não seja o melhor tema para ti, mas espera aí. Não, mas eu tenho uma coisa que eu queria comentar, que eu acho que é importante a esse respeito, que a Clarissa tocou um pouquinho lá no começo, mas eu acho que é importante retomar e que tem a ver com isso, é que no começo do projeto havia uma certa resistência por parte de alguns colegas que não entendiam muito bem o que era o projeto, o que se representava o projeto, no sentido de que o arquivo é um arquivo público que tem a responsabilidade de armazenar documentação pública produzida pelo executivo estadual. Essa é a função do arquivo. E houve uma série de, não uma série de questionamentos, mas houve um certo receio de se isso caberia ou não como uma atribuição do arquivo estar tá? produzindo, em primeiro lugar, produzindo registros, né, quando o papel do arquivo supostamente seria armazenar registros, em segundo lugar, produzir registros privados, né, não públicos. Mas eu acho que o pessoal foi se abrindo um pouco à medida que viu que isso acabava ah, abrindo portas, e, e nesse sentido que tu falaste, de modernizar o arquivo, de... de que nos dá acesso a acervos digitais, a, a, ao, ao trabalho com documentos natos digitais, então a gente acabou tendo essa convergência. Né? Então, eu acho que, em parte, a superação de algumas resistências iniciais se deu exatamente por isso que tu queria falar. E outra coisa que, que também é importante em relação ao formulário, que, que a gente não mencionou, acho que depois a Clarissa pode retomar essa questão dos documentos digitais, mas eu acho que tem que destacar também o formulário, que na verdade são dois formulários. No fim do primeiro formulário, encaminha um link para o segundo formulário. E no segundo formulário, que pouquíssimas pessoas preencheram, né, que, que não tem uma adesão tão grande assim, mas que é um formulário para qual as pessoas do, a, a anexam né, ao, ao formulário seus registros pessoais, então a gente recebeu registros de fotos, de diários, de qualquer áudio, qualquer vídeo, qualquer PDF que a pessoa queira colocar, ela tem a possibilidade de incluir ali. Então aí é outra possibilidade também de documentação. Mas esse, infelizmente, a gente não está encontrando uma adesão tão grande assim. Talvez porque a pessoa chegue no fim do primeiro formulário, já esteja cansada ou não tem um material para anexar, mas a gente procurou muito estimular a autodocumentação das pessoas, né? as escritas de si, os registros fotográficos, etc. Mas eu, por exemplo, eu preenchi o formulário, mas não anexei nada. Né? Então, eu acho que essa é a tendência da maior parte das pessoas. Agora, em relação aos documentos natos digitais de repente a gente pode esperar a Clarissa que ela domina melhor essa temática. Né? mas que eu teria para colocar isso, que a possibilidade de modernização do arquivo foi uma coisa que abriu as portas para a aceitação melhor de nossos colegas e da própria direção. Não, da direção não, a direção sempre abraçou o projeto desde o começo, mas de, dos colegas. Perfeito, vamos esperar a Clarice assim, para falar dos digitais que eu quero ouvir, mas uma coisa que você falou eu achei interessante, e eu acho que já passa um pouco porque eu estava conversando com a Amanda antes, né, que são. A como que é o plano de vocês em termos de, de divulgação do projeto, sabe, para conseguir fazer, captar, ter uma capilaridade grande, né, e captar que pessoas preencham esses formulários. Porque é uma coisa que a gente percebe, por exemplo, aqui no, no, no arquivo que a gente tem mais próximo, que é o arquivo aqui da Unicamp, né, o Memórias Covid, que eles usam o Instagram. E às vezes colocar uma ou outra dessas imagens, por exemplo, ó, esse desenho aqui foi enviado por uma criança de não sei o que lá, isso acaba atraindo que mais pessoas enviem, né? E a gente queria perguntar, né, Amanda, qual que é a, a, a estratégia de vocês nesse sentido e, e essa inserção. Mas eu acho que a gente podia seguir, com a, a Clarissa voltou aí agora, espero que tudo bem. É normal essas coisas, agora eu dei uma sumida agora há pouco porque começou a chover muito forte aqui, eu fui sair correndo para fechar janelas, daí agora eu voltei, então essas, essas crises domésticas fazem parte do, do, da, da ligação. Mas para se eu completado, depois eu repasso a pergunta que eu acabei de fazer agora para o Rodrigo. A, eu, a pergunta sobre a divulgação eu escutei, depois a gente retoma então. É, mas falando em crise doméstica, é realmente uma grande crise, eu estou com uma gatinha paciente renal em casa, e descobrimos agora uma doença bem grave durante a pandemia, e ela está com muita dor, daí eu encomendei um, um remédio na farmácia de manipulação, que era para entregar pela manhã, e não vieram, vieram agora. Mas só um parêntese da minha, do, do meu drama na pandemia. É, voltando então ao tema dos documentos nato digitais, é isso? Tá. É, a gente sabe que no campo uh, da arquivística, está caindo de maduro e já tem muita produção de documento nato digital, mas o que faltava no Rio Grande do Sul e o que eu acredito que falta em uma boa parte dos estados brasileiros é uma política mais consolidada, aprovada, legislada, digamos assim, sobre essa preservação, né? Porque a gente... Diferente do documento em papel que tu tendo ele preservado, com determinada condição de temperatura, umidade, dentro lá das paredes do arquivo, bom, tu sabe que ele vai ficar ali, né? Tu vai criar políticas de difusão e de acesso, mas ele está ali preservado. Agora, o documento nato digital tem a ver com quantas vezes tu faz o download, se tu migra de máquina, se tu vai migrar de suporte, quem é que vai acompanhar, se, bom, aquele tipo de PDF a, vai seguir abrindo durante 20 anos, né? Quem vai dar toda essa esse acompanhamento para mídia, para o suporte, para os formatos e tal. E realmente a gente não tinha e ainda não tem nada muito preciso nesse sentido, mas eu considero que foi uma vitória que, que o projeto e a pandemia tenham impulsionado essa discussão, que talvez ela demorasse tempo, se arrastasse ainda para que a gente encarasse como uma necessidade e daí no momento em que a gente se deu conta de que precisava, bom, então seria importante ter um repositório em que todas as entrevistas feitas dentro do âmbito do projeto sejam salvaguardadas juntas e que nos dê a garantia de que a gente não vai perder né, a longo prazo. A gente parou tudo, parou tudo não, girou um pouquinho a nossa atenção para estudar um pouco mais isso, a gente aproveitou um pouco da expertise que o Jonas, que é um dos nossos colegas arquivistas, tem, ele tem, trabalha especialmente com arquivamento da web na dissertação de mestrado dele, que é uma outra perspectiva que talvez dialogue com a que vocês estão abordando, né, na, nessa questão de captação de, de conteúdos de redes sociais. Ele trabalha com arquivamento de site web. A dissertação foi sobre os, os sites de domínio gov.br, mas obviamente a reflexão cabe, né, para outros, para outras outros sites. E então a gente uh, foi estudar um pouco para pensar, assim. Uh, se valeria a pena, por exemplo, inicialmente a gente estava pensando em reformular e qualificar o nosso sistema, que é o AP, para salvaguardar isso. Daí a gente teve que uh, retomar o diálogo com a Companhia de Processamento de Dados do Estado, a ProSergs, porque são eles quem fazem, quem elaboraram o AP e quem dão esse suporte. Para entender se o AP era um repositório digital confiável, e essa sigla, né, esse nome, RDCARC, ele é dado por normativa do CONARC, que é o Conselho Nacional de Arquivos, então dá para pegar o decreto, depois em outro momento, se vocês quiserem, me peçam que eu, que eu encaminhe o link, é um decreto bem complexo, que determina quais são os... É, me, me fugiu o termo, mas quais são os requisitos. É isso, quais são os requisitos para que tu possa considerar que um sistema é um repositório digital confiável. E tem toda uma coisa de, de encapsulamento do conteúdo, pacote DIP, pacote... Olha, um monte de coisa que nos ampliou o leque de discussão interdisciplinar, porque trouxe o pessoal de TI para junto da, né, da discussão. E uma coisa foi bacana, assim, a gente está tentando concorrer a um edital, que é o Iberarquivos, uh, que é da, da, internacional, da Espanha. Mas, no dia em que... Daí faz uma ponte com as nossas entrevistas. No dia que a gente realizou a entrevista com o secretário da nossa, da SPGG, o Cláudio Gastal, eu, que não sou boba nem nada, aproveitei para comentar com ele, né? Assim, um pouco antes, um pouco depois. Olha, que legal, a gente está produzindo um monte de documento nato digital, a gente precisaria tanto de um repositório, servidores do arquivo escreveram um projeto e tal, dele. é isso aí, fala com o fulano, quero uma reunião, não sei o que, não sei o que. Eu... Ah, meu Deus. Daí, aí o nosso chefe lá da, da área começou a, a, a desenvolver essa discussão com a secretaria, e parece, claro, a gente... Né, promessas, às vezes, enquanto tu não vê a coisa efetivada, não dá para cantar o ovo antes, né, na galinha. Mas parece que caso a gente não ganhe o recurso do Iberarquivos, que está para sair a resposta em janeiro, a secretaria vai assumir, junto à companhia de processamento de dados, é, o ônus, que não é bem um ônus, né, é de de contratação desse, desse repositório. E daí foi muito bacana, porque a gente colocou o pessoal da Procergues em contato com instituições que já desenvolvem, a Câmara Federal, a Câmara de Deputados, por exemplo, tem um trabalho bem avançado nesse sentido, com arquivistas concursados da Câmara, e eles nos deram, fizeram reunião conosco para passar informações, e, e assim foi indo. Daí eu acho que já estou indo né, para uma outra discussão, não sei se já estou falando demais, mas abriu muitos leques, assim, a partir do, do projeto. Espetacular, muito legal ouvir isso. E muito legal. Amanda, você recompletar completar um pouco, trazer de novo essa questão da divulgação com base nos outros arquivos que você já viu para a gente reformular isso e acho que meio que se encaminhar um pouco para o fechamento, né? porque acho que também é para não abusar muito do tempo de, de vocês. É, eu, eu ia só recapitular o que você falou da, da questão da divulgação, até porque, considerando, mesmo que a gente use nossas redes, Instagram, Twitter, né, que acabam impressionando e ajudando a divulgar o projeto. É, se assim eu queria saber como que, que foi isso, como que vocês divulgaram tanto o formulário quanto é que a questão da, da, das entrevistas orais for, foram mais as instituições, né, que acabaram indo atrás. Eu acredito não teve tanta divulgação. Mas para para a questão do formulário, uh, se vocês conseguiram tipo tanto que, como vocês é, fizeram isso, e se vocês já tem, conseguem ter alguma resposta com, com esses formulários que foram preenchidos, sabe, de, de quais pessoas foram mais atingidas, quais mais responderam, uh, quais pessoas não responderam, enfim, mais por aí mesmo. Quer começar, Rodrigo, para não ficar só eu falando aqui, no uh, um tempo. eu estava conseguindo abrir o um microfone. O formulário foi divulgado por cada instituição, né? todas as instituições, na medida em que se comprometeram com o projeto e ajudaram a fazer o formulário, a se comprometer que ajudaram a fazer o formulário se comprometeram a, a aplicar o formulário. Mas é claro que, pela maior parte das instituições envolvidas estarem em Porto Alegre, a gente tem, um peso maior de respostas de Porto Alegre né, e menos de outras cidades. Da mesma forma, a gente tem um número esmagadoramente superior de mulheres respondendo do que de homens. Né, isso aí é uma coisa que chama muita atenção. Uh, pessoas com ensino superior, né, em, em pós graduadas enfim, têm mais acesso ao formulário, à resposta... Mas assim, a gente uh, no jornal divulgou, no rádio divulgou, e a gente tem um GT de comunicação, né, que a Clarissa faz parte, uh, que também está envolvido na divulgação do formulário e na divulgação do projeto. Mas realmente a gente tem uh, um recorte social, né, tem setores sociais que... Algumas coisas são bem distribuídas, por exemplo, faixa etária tem uma, se eu não me engano, é uma coisa bem distribuída, mas questão de gênero é, é um questionário que é muito feminino, né, e pouco respostas masculinas, é um questionário muito hétero, é um questionário muito cis, né, então isso aí também a gente tem algumas dificuldades de atingir alguns setores, muito embora a gente tenha participação de um coletivo de historiadores LGBTQIA+, no projeto, mas mesmo assim a gente não... Porque uma coisa que eu fiz também, que não adiantou muito, foi o um trabalho de formiguinha, né de falar com um ativista do movimento social para ah, divulgar e preenche não sei o que, a pessoa preenche, mas não passa adiante. Então várias pessoas de movimentos LGBT, de movimentos do movimento negro, preenchiam, mas não passavam para a base, digamos assim, do movimento. Então, a gente ficou com muitas respostas de lideranças. É, eu vou partir desse, do finalzinho do que o Rodrigo está dizendo para trazer outros elementos. Uh, no começo, a gente antes de lançar, eu, eu confesso que eu tinha uma expectativa assim, de, sei lá, milhões, não, milhões é exagero, né? Mais que a nossa população, não, mas de, muitos, de muitas respostas, de uma grande participação. E daí, ele nos dois, três primeiros dias, logo que foi lançado, realmente começou rápido e depois estacionou e foi indo bem devagarinho. Assim, Com, uh, ao que eu acredito, isso por enquanto? primeiro que eu acho que tem muita informação nas redes sociais, e a nossa bolha de divulgação, ela tem uma dificuldade de extrapolar esse nosso nicho, sabe? Porque, bom, são as pessoas que seguem a página do arquivo, que seguem o perfil da URGS no Instagram, que segue, e assim, eu acho que a gente acaba ficando com dificuldade de extrapolar essa bolha. E as pessoas, acho que também já estão um pouco saturadas das redes sociais, tem muito essa coisa de olhar, né? Então, tu, o conteúdo visual que te chama a atenção, tu te prende, tu olha, mas até tu te motivar clicar no link e preencher, já tem uma outra discussão. Uh, e, eu, e assim, né eu, eu, ontem o Juliano, tava coment, eu estava comentando com ele, ele riu. Ah, eu não preenchi ainda, diz ele. E eu também ainda não preenchi. Porque eu sempre fico pensando, será que é o melhor momento? Será que eu quero preencher agora? Não, eu quero sentar no momento em que eu não tenha nenhum barulho, nenhuma gata, nenhuma criança, e quero me concentrar para fazer isso, porque eu quero fazer uma coisa legal. E daí eu vou empurrando com a barriga e nunca preenche. Então, eu acho que isso acontece com muita gente. Você tem que dar conta de tudo dentro de casa, no meio da pandemia, e um monte de estresse, um monte de, de, de, de incerteza. E, deito, acaba demorando, deixando para depois e não faz. Uh, e, daí, eu, no começo, estava um pouco frustrada, achando que era o nosso projeto que não estava conseguindo alcançar um grande público, apesar da nossa do nosso esforço de divulgação nas redes. Mas eu estava no mês passado, a gente estava escutando a professora Carla né participando de uma live, uh, com, que foi por Agora, não quero confundir a instituição, acho que era por iniciativa da Fiocruz, né, Rodrigo? Uh, em que ela partilhava a mesa com o pessoal do Arquivo Público do da cidade do Rio de Janeiro, o municipal. E, e eles têm um projeto similar com formulários e com formulário e o número de respondentes era no, no dia da mesa, acho que nós tínhamos 370 respostas e eles tinham 200 e pouco, considerando o Rio de Janeiro, que também é um, né, um, um estado grande, com uma população densa. Então, eu, eu penso que não tem muito como a gente sonhar que vai alcançar um público gigantesco. Agora, como é que tem funcionado a dinâmica de divulgação? A gente fa faz alguns cards de para as redes sociais mesmo, com o logo do projeto e algum tema. E a gente, uh, os cards todos têm sido feitos assim, a gente tem uma concepção, um texto, uma ideia, e passa para a nossa assessoria de comunicação e eles montam a arte. E daí, eu, uh, o pessoal do GT, a gente distribui por e-mail para todas as 14 instituições e combina uma ofensiva de divulgação. assim No dia, no, né, um determinado dia, todo mundo lança nos seus stories esses mesmos cards. Agora, por exemplo, o Juliano teve. O Juliano é a Cássia, a Cássia, que é a professora lá da, da URBS. Tiveram a ideia de pegar alguns dados de respondentes de perfil, assim, né? E fazer alguns mapas com pontinhos, assim, em cores, mostrando ah, se a maioria são mulheres ou homens, cis ou trans, a maioria por faixa etária, por região de moradia e etc. E daí o Juliano foi atrás e conseguiu um geólogo, que é de um dos departamentos da nossa secretaria, para ajudar ele a fazer os mapas claro, demorou um tempo, porque foi diversas trocas de e-mails com o cara, mas parece que agora eu estava olhando, antes de voltar aqui no, no WhatsApp, o Juliano me mandou um link do Google Drive, que parece que são os mapas chegando. E daí, essa semana também tive a ideia de aproveitar o espírito natalino e fazer uns cards mais específicos com imagens que remetam ao Natal e à Covid, e tentar dizer para as pessoas, bom, nunca nós imaginamos que viveríamos as festas de final de ano em isolamento social como isso está afetando a sua família, a você e a sua família. Compartilha a sua experiência conosco. Então, na semana que vem, a gente vai fazer uma nova ofensiva de divulgação, mobilizando esse sentimento natalino. Então, é isso. assim. A gente teve muitas ideias no GT de comunicação que foram ficando assim anotadas, mas em suspensa, porque todos nós temos outros projetos, né? Todo mundo tem atividade, um monte de atividade. Então, às vezes, a gente quer fazer, mas nem sempre a gente dá conta. Se a gente desse mais conta, se tivesse focado só nisso... Mas é isso, né? A gente vai fazendo o que pode. Só uma observação, eu preenchi, mas eu gostaria de voltar no tempo e preencher de novo, porque as coisas mudaram. As, as coisas elas mudam muito rápido, né? Nesse período da pandemia... Acho que todo mundo passa por muitos altos e baixos, né? A gente tem momentos em que a gente fica muito ansioso, tem momentos em que a gente fala, putz, que bom que eu estou em casa, sabe? Não preciso sair hoje, assim. Mas é, é um período, é uma coisa muito complicada. Eu acho que, Amanda, você tem mais alguma pergunta que você queria fazer? Que você tenha anotado alguma questão? Não, não, só queria agradecer mesmo os dois, né? Enfim, toda a colaboração que vocês deram, essa troca. Eu só queria apontar uma coisa que o Rodrigo comentou que a questão de gênero, né, que muitas mulheres responderam, e isso é meio frequente, na verdade, na, na outra entrevista que eu tive com o Paulo, isso aconteceu também, o Thiago falou que em outros arquivos também tem acontecendo e não, só apontou isso mesmo, que eu achei interessante, para também a gente tentar entender, né, o porquê que mais mulheres estão respondendo esses questionários. É, a gente tem pensar também um pouquinho disso em formal, sobre isso informalmente, e pensar essa, a, a lógica do cuidado, né, o quanto os homens, às vezes, não dão bola para a própria saúde, não, não estão habituados a refletir sobre isso, nem fazem check-up, nem nada. Então, talvez seja um tema que sensibiliza mais né, assim, as mulheres nesse sentido. É uma questão boa mesmo, né? Que a gente, vai, a gente, quando tiver... Quando a gente conseguir fazer uma análise coordenada de tantas, tantas coletas, vai ser uma coisa muito rica, né? É, nesse sentido, assim, além de agradecer profundamente vocês, assim, terem dado toda essa atenção de, de responder a cada uma das nossas perguntinhas, foi incrível ouvir vocês, anotei aqui páginas e mais páginas de coisas legais que vocês falaram, é, e, e eu queria dar um parabéns para vocês, porque é uma iniciativa muito legal de vocês, eu fiquei muito impressionado, muito legal de ver essa coordenação e essa essa atuação do, de vocês que são servidores, né? mas dentro do arquivo público, fazendo a função do que deve ser a função do arquivo público. É né? muito legal ver isso, assim, porque nesse contexto do digital, o que a gente vê, na verdade, é uma, um embaralhamento muito grande entre público e privado, em que as pessoas se utilizam de ferramentas privadas para uma vivência que é pública, mas não é necessariamente pública, e, e tem problemas sérios em termos de custódia, de preservação, é, é o que você falou do Google, quem garante que o Twitter, que o Facebook, que o Instagram ou que o próprio Google vão manter uma preservação segura de documentos. Legalmente nada garante isso. são empresas privadas norte-americanas que, em teoria, não estão não nem aí para o que está pensando as pessoas aqui, as minorias, ou então as pessoas que mais sofreram com a pandemia, que no caso nós sabemos que são as pessoas pobres brasileiras. A gente pode dizer assim que globalmente... As pessoas que viveram mais intensamente estão por aqui, estão entre nós, estão aqui vendo o que esse país é, esse descalabro e tudo mais, né? E isso tem uma importância, assim, é muito legal ouvir vocês e como historiadores, assim, né? E, e eu estou entrando no doutorado com um projeto que tenta estudar essa dimensão global da, da questão da memória da Covid, né? É um ponto de inflexão até para você pensar o que é escrita da própria história da Covid, né? A história da Covid tem que tem que ter como qual capítulo principal? não é o um dos países que lidaram tão bem com a Covid, mas é um dos países das pessoas que viveram intensamente a Covid. E se não fossem iniciativas como a de vocês, e essa preocupação toda em criar uma rede, em conseguir registros de diferentes grupos sociais, não haveria evidências para que no futuro, historiadores e pessoas pudessem conhecer sobre esse momento. né?